salvando arquivo em pdf, primeiro passo vamos clicar em arquivo, segundo passo vamos clicar em salvar como, e vamos clicar em procurar, e vamos selecionar onde a gente quer salvar o documento, no caso, no meu caso vai ser na área de trabalho, e aqui ó, vai ter a opção de tipo, vamos clicar e vamos selecionar pdf vou deixar esse nome mesmo e vou clicar em salvar lembrando que essa opção de salvar como é a partir do word 2010 após ter salvado vai se encontrar na área de trabalho já vai estar em pdf Okay.